Bom dia. daremos início à 25 sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os, processos, os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a descrição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1. Processo 48.500.005935.2022.91. Leilão de reserva de capacidade na forma de energia de 2022. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 2, processo 48.50.0018.25.2018.74. Revisão da resolução normativa 843-2019, que estabelece os critérios e procedimentos para a elaboração do programa mensal de operação energética e para a formação do preço de liquidação de diferenças. Diretor Giacomo Francisco Bades Almeida. Item 3. Processo 48.500.003697.2017.12. Pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela ATE 23, transmissora de energia SA, em face do despacho 997.2022. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 4, processo 48.500.003693.2017.34. Pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo depois pela ATE-19, transmissão de energia SA em fase do despacho 998.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. O diretor Évio Neves Guerra não pode do sorteio do item 5, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 5 são os processos 48.500.024.64.2017.01 e 36.91.2017.45, pedidos de reconsideração, com pedido de efeito suspensivo e depósito pelas empresas ATE 22, Transição de Energia SA e a Austral Seguradora SA, em face do despacho 995-2022. Vamos ao sorteio. Diretor de Francisco Bás realmente Diretor Elvio Neves Guerra, não passo para o sorteio do item 6, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 6 é o processo 48.500.036.98.2017.67. Pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo e pelas empresas até 24, transmissora de energia SA e Austal Segurador SA, em face do despacho 996-2022. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Diretor Elvio Neves Guerra não passou a do sorteio do item 7, conforme estabeleceu o artigo 50 da norma ª direção anel nº 1. Item 7 é o processo 48500 Pedir reconsideração com o pedido de efeito suspensivo interposto pela ATE 20 transmissora de energia SA, em face de do despacho 1363 2022 Diretor Giacomo Francisco Bassi Almeida. Item 8. O diretor. É o Vio Neves Guerra, não passou o sorteio do item 8, conforme estabelece o artigo 50 da norma de Ação anel nº 1. O item 8 é o processo 48.50.0036.95.2017.23. Pedido de reconsideração com, com pedido de efeito suspensivo. depois pela até 21, transmissor de energia S.A., em face do despacho 1375 Vamos então, ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Barcelona. O diretor Elvin Neves Guerra não participará do sorteio do item 9, conforme seleção o artigo 50 da norma de opção anel número 1. O item 9 é o processo 48.500.0036.90.2017.09, Pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ATE 20. Não, 18. Até 18. Transmissora de energia S.A. em fase de despacho 1374 2022. Dietor Efraim. Item 10. Processo 48, 500, 062, 77, 2018, 78, 79, perdão, Pedido de reconsideração com um pedido de efeito suspensivo interposto pela Mata de Santa Genebra, transmissão S.A. em faixa do despacho 1.339.2022. Diretor Ricardo. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Não posso parar do sorteio do item 11, conforme estabelece o artigo 50 da norma de direção anel nº 1. O item 11 é o processo 48.500.073.33.1999.41. Pedido de reconsideração interposto pela Tereos, Açúcar e Energia Brasil S.A. em face do despacho 1432-2022. O diretor Elvio Neves Guerra. O diretor Efraim Pereira da Cruz não passa para o sorteio do item 12, conforme estabelece o artigo 50 da norma de avenção anel, anel número 1. O item 12 é o processo 48.50.0063.73.2019.06 e outros. Pedido de reconsideração interposto pela Riacho da Serra Energia S.A. em face do despacho 1435 2022. Diretor Ricardo. Item 13. O diretor já como Francisco Bás Almeida não passará a sorteio do item 13, conforme estabelece o artigo 50 da, da norma de organização anel número 1. O item 13 é o processo 48.500.0001.46.2022.64. Pedido de consideração interposto pela Confederação Nacional das Cooperativas de Infraestrutura, InfraCup, em fase do despacho 1484-2022. Diretor Elf, Neves Guerra. Diretor Efraim Pereira da Cruz, não passa do sorteio do item. 14, conforme estabelece o artigo 50 da norma de recepção anel número 1. O item 14 é o processo 48.500.0035.59.2022.09, perdão. Pedido de reconsideração interposto pela linhas de Macapá Transmissoras de Energia S.A. LMT, em face da resolução autorizativa 11.996.2022. Diretor Ricardo. Diretor Efraim Pereira da Cruz, não passará do sorteio do item 15, conforme selecionar o artigo 50 da norma de organização anel número 1. E o item 15 será redistribuído devido à exoneração da diretora Elisa Bastos Silva. O item 15 é o processo 48.500.0004.88.2021.01. Pedido de reconciliação interposto pela Copel Geração e Transmissão SA, Copel GT, em fase da resolução homologatória 2.882.2021. Diretor Giacomo ou Francisco Barzellmei? O item 16 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0024.03.2018.16 e outros. Sorteados ao diretor Ricardo Laborato Tilly na 21 sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4 da norma de organização anel número 18. O item 16 é o processo 48.500.024.03.2018 e outros. Requerimento administrativo interposto pela Casa Forte Eólica LTDA, com vista à impugnação do pedido de, de medida cautelar interposto pela Renova Energia SA, com vistas ao sobrestamento do procedimento administrativo de emissão de autorizações para o complexo eólico Ventas, Ventos do, da Serra Verde, até que ocorra a competente decisão do pedido de uso capião ordinário. Esse, então, foi para o diretor Ricardo Lavorato Tini. O item 17 será distribuído por conexão ao processo 202299 sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra, 24 ª Sessão de Sorteio Público-Ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4 o da norma de agressão anel número 18. O item 17 é processo de mesmo número, 202299 requerimento administrativo interposto pela Coteminas S.A., com vista ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 8 de 1997, referente ao HE Porto Estrela. Esse então foi para o diretor Elvio. Item 18, processos 48.500.005512.2021.91 e 553.2021.35. Pídios de medida cautelar interposto pelas empresas Energias de Buritis 1, SPL, TDA e Energias de Machadinho 1, SPL, TDA, com vistas à suspensão dos efeitos das obrigações decorrentes dos contratos de energia de reserva 443 2021 e 444 2021. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 19. Processo 48.500.0059.13.2022.21. pedido de impugnação com pedido de medida cautelar, interposto pela Minerva, comercializadora de energia LTDA, em faixa de decisão da Câmara de Comercialização de Energia, referente ao termo de notificação CCE 26.59.2022. Diretor Giacomo como Francisco Baselman. Tem 20, processo 48.500.0059.25.2022.56, pedido de impugnação com pedido de medida cautelar, depois pela Esteves S.A. em fase de decisão da Câmara de Comunicação de Energia Elétrica, referente ao procedimento de desligamento por descumprimento de obrigações. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Bássio Almeida. O item 21 será distribuído por conexão ao processo 202294 sorteado ao diretor Jacomo Francisco Baze Almeida, na sétima sessão de sorteio público extraordinário de 2022, tendo visto o artigo 4 da norma de agressão anel né, número 18. O item 21 são os processos 48.500.005497.2021.81, 2021.72. -2021 Esse, então, é o requerimento administrativo interposto pela. NK-129 Empreendimentos e Participações SA e pela Linhares Geração SA, com vistas ao reconhecimento de excludentes de responsabilidade pelo atraso de implantação da central geradora termoelétrica Povoação 1 e pela é, expansão da UTN-LORM. Projetos vencedores do primeiro procedimento de competitivo simplificado PCS-1-2021. Esse foi o, dire... o próprio diretor Giacomo. E o item 22 será distribuído por conexão ao processo 48.500.005655.2022.83, sorteado ao diretor Efraim Pereira da Cruz na sétima sessão de sorteio público extraordinário de 2022, tendo visto o artigo 4 da norma de criação anual número 18. O item 22 é o processo 48.500.005499.2021.70, requerimento administrativo interposto pela Termelétrica Viana, S.A com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso de implantação na central geradora termoelétrica, UTE, Viana 1. Projeto vencedor do primeiro procedimento compensativo simplificado, PCS 1, 2021. Esse, então, foi o diretor Efraim. Item 23, processo 48.500.005494.2021.47. Requerimento administrativo interposto pela Mercúrio Partners LTDA, com vista do reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da Central Geradora Termoelétrica UTE Paulínia Verde. Vamos ao sorteio. O diretor Elvio Neves Guerra. Item 24, processo 48.500.005762.2020.40. Autorização para a Vale do Tijuco, Açúcar e Álcool S.A. Implantar e explorar a central geradora termoelétrica Tijuco 3. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. É Item 25. Processo 48.500.0001.22.2020.4.3. 20, 20254 Autorização para Voltalia Energia do Brasil LTDA implantar e explorar centrais geradoras eólicas São Gabriel 1 a 3. Gustavo Alves Neves Guerra. Item 26, processo 4850006080202135 e outros, autorização para Parque Eólico Ventos de e Ita... I... não. Tacaratu, LTDA, perdão. Implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Ventos de Tacaratu 12 a 15, não, 12 e 15 a 20. Perdão. Diretor Giacomo Francisco Almeida. Item 27, processo 48.500.014.09.2019.57 e outros. Autorização para neoenergia a Neoenergia Renováveis SA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Bonito 1 a 11. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Bazzi Almeida. Item 28. Processo 48.500.0034.22.2021.65 e outros. Autorização para a central geradora fotovoltaica diamante-sol LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas diamante-sol 1 a 8, 10, 13 a 18, 20 a 22 e 24 a 29. Vamos ao sorteio. Diretor Neves Guerra. Item 29, processo 48.500.005654.2022.39, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Usina de Energia Fotovoltaica de Coromandel, S.A., das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Coromandel 3. Vamos ao sorteio. Diretor Jacomo Francisco Parcialmente. Almeida. Item 30, processo 48.500.0054.10.2022.56. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, RAP, referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da EKTT-7, Serviço de Transmissão de Energia Elétrica SPSA. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 31, processo 48.500.028.44.2022.02 autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, RAP, referente a reforços em instalações de transmissão sob, a somso, é, sob a responsabilidade da Serra da Mesa Transmissora de Energia S.A. Diretor Ricardo Lavorato, time. E o item 32, o processo será distribuído ao diretor relator sorteado anteriormente, diretor Elvin Neves Guerra, tem em vista artigo 8 da norma de oficial anel número 18. O item 32 é o processo 48.500.003.75.2021.06, requerimentos administrativos interpostos pelas empresas Companhia Paulista de Transmissão de Energia Elétrica, CETEP, é, Interligação Elétrica Norte-Nordeste-SA, Interligação Elétrica Serra do Japi-SA, Equatorial Transmissora 7-SP-SA e Furnas Centrais Elétricas-SA, em face do despacho 1425-2022, que negou prov é, provimento aos pleitos da CELG-GT e outras, e deu outras providências. Esse, então, foi o diretor, Elvio. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 25ª Sessão do Sorteio Público Ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.